Governo quer dificultar a perda da carteira de motorista por pontos. Líderes de partidos ainda têm dúvidas se vão blindar estados e municípios na reforma da Previdência. Entramos na penitenciária de Manaus, palco de um dos piores massacres em presídios este ano. Mulher acusa Neymar de estupro, caso teria acontecido em Paris. Craque diz que é vítima de armação. Consumidor já encontra gasolina com preço menor nos postos pelo país. Chefe de cozinha palestino conquista o paladar de israelenses com receitas árabes. Boa noite para você. Depois do massacre no maior presídio do Amazonas, a nossa equipe entrou nas celas, onde os presos foram assassinados, muitos deles não, na frente dos parentes. A violência se espalhou para outros presídios do Estado. 55 detentos morreram. O Jornal da Record está terminando. Você pode assistir a esta edição na íntegra, lá no Play Plus. Fica agora com os melhores momentos de Jezabel. Boa noite para você, um fim de semana. Boa noite, a gente se vê amanhã, no Domingo Espetacular. Até lá.